Olá, bem-vindo ao curso do Formidim Framework. Eu sou Reinaldo Barreto. Na parte 8, você vai aprender a melhorar uma tela. Esse é o exemplo 01. Ao final dessa aula, você vai aprender como melhorar vários componentes, incluir alguns componentes e dar uma melhor funcionalidade para o seu usuário. O que você aprendeu até aqui? Resumindo as aulas anteriores. Você aprendeu o histórico do Formidim, baixar o Formidim utilizando o Zip, instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento utilizando o WAMP Server e VS Code, instalar a primeira, fazer a sua primeira aplicação utilizando o CIGEM para ele automatizar o processo de desenvolvimento e agilizar o processo partindo de um banco de dados já modelado. Entender como funciona a primeira aplicação a partir do Index. Você criou o menu básico e alterou. Você conectou em um banco de dados e viu como fazer as alterações de conexão. Você aprendeu a alterar a DAO e a VO. Você aprendeu a alterar elementos do grid básico para deixar os dados mais legíveis para o usuário. Você aprendeu também onde buscar exemplos nas aplicações de exemplos e uso básico dos componentes. Seu próximo exercício é melhorar a tela de cadastro de pedido. Você deverá incluir campo AutoComplete, RadioButton, dados legíveis e alterar todas as labels. Como já foi dito lá na etapa 36, esse é um curso de programação orientada a exemplos. Olhe a aplicação de exemplo 1.0. Nela você poderá encontrar muitos componentes e como utilizá-los. Ah, eu recomendo muito antes de continuar e ir para o exercício, dá uma olhada na próxima dica. Muita gente diz que PHP não tem debug, mas PHP tem debug. No caso do formidim, você tem a função d, que é como se fosse um var dump, um printr melhorado, só que ela não é boa o suficiente. Como nós já vimos nas aulas anteriores, é possível sim você dar aquele breakpoint no código, ver qual valor a variável tem naquele instante e continuar. Aqui está o texto de como você fazer isso. Na documentação do Formidim tem também como você fazer o xdebug, instalar o xdebug e configurar no VS Code. Vai estar tá disponível na descrição do vídeo os links lá da documentação do Formidim e vai ter um vídeo separado de como ligar o xdebug. Por que esse vídeo vai ser separado? Porque ele pode ser interessante para... Muitas pessoas, não só aquelas que fazem o curso do Formidim. Vai ser um vídeo separado. Boa sorte! Sério que você pulou de novo? Foca no objetivo, faz seu exercício. Seu objetivo é melhorar a tela de cadastro de pedido. Inclua um campo autocomplete, um radio button, dados legíveis e altere os dados da label. Lembre-se, o Formidim trabalha basicamente com post e get do HTML. Foca no seu objetivo. Nosso objetivo agora é trabalhar na, na tela do pedido. Melhorar a tela do pedido. Vamos focar nesse instante em simplesmente alterar os labels e tornar os dados legíveis. Depois vamos ver as outras atividades. No VS Code vamos chamar o arquivo pedido.php. Lembrando, em Tformi, Começa o nosso formulário. Vamos dar uma olhada no construtor da Teform para ver o que, é que ele nos diz. O construtor da TForm diz que o primeiro elemento é o título do formulário, depois eu tenho a altura em pixels, a largura em pixels e outros parâmetros. Vamos focar só nos três primeiros. O que, que nós fizemos? Alteramos o título do formulário para pedido. Nos campos, nós simplesmente fizemos alterações rápidas. Nós colocamos aqui, ó, solicitante, alteramos o ID de, de ID pessoa para solicitante, data do pedido para data do pedido, ID do pagamento para forma de pagamento, vamos retirar esse tooltip que existe, não queremos mais o tooltip, Vamos lá na parte da grid. Já alterei o título do grid e o label de cada campo que aparece no grid. Vamos dar uma olhada no resultado. Recarregando a página. Está aqui. ó. As coisas já estão bem melhores. Opa, os dados ainda não estão legíveis. Vamos tratar desse assunto. Nosso objetivo agora é tornar os dados do grid legíveis. Então vamos fazer aquele passo a passo para ir da tela até a classe DAO. Nós estamos aqui na tela. A tela é módulos pedido.php. No VS Code já estamos acessando aqui o pedido.php. Nós sabemos que o grid é o elemento degrid. Os dados são carregados aqui na variável dados. A variável dados foi alimentada com o resultado da classe de negócio pedido select all paginator. Então vamos entrar na classe de negócios. Dentro dela, por acaso, ela só faz uma chamada para a classe dao. Vamos entrar na classe dao. Na classe dao, mais uma vez, vimos que ele está utilizando o esquema do SQL básico. Vamos ao SQL básico tá aqui o nosso SQL básico. Só que para a gente conseguir tornar os dados realmente legíveis para o usuário, nós temos que entender do modelo do banco de dados. Essa é a ferramenta MySQL Workbench. Ela está nos mostrando o MER do banco de dados. Para quem não sabe o que é MER, é Modelo de Entidade e Relacionamento. Lembre-se, conforme DIN, você foca no banco. Você tem que entender do banco, então, aqui no MER eu tenho a tabela de pedido. Clicando na tabela de pedido, nós podemos ver que ela recebe duas chaves estrangeiras e envia uma chave estrangeira. E envia uma chave para outra tabela. As chaves que nós recebemos é a ID da pessoa e tipo de pagamento. Subindo aqui, nós temos tipo de pagamento. Vou diminuir o zoom para ver se fica mais claro. Aqui está o MER Total. Ele está feito dessa forma, que é para as linhas ficarem bem retinhas e não ter confusão de enxergar. Nós estamos aqui em pedido, só seguir essa linha. Seguindo aqui a linha, nós chegamos na tabela tipo. A, essa modelagem de banco, nós temos uma Única tabela de tipo para todos os tipos existentes. E nós temos um metatipo, que designa quais são os tipos existentes. Além do tipo, nós temos um relacionamento com a tabela pessoa, que é quem solicitou o pedido. Então, agora seu SELECT, aqui, para trazer os dados de forma legível, tem que ter o valor da pessoa e o do tipo de pagamento. Você tem as opções de fazer através de view, subselect, selects alinhados, você escolhe a forma como você vai tratar. Eu vou colocar a minha, uma das maneiras que eu achei para resolver esse problema. Voltando. Está aqui o SQL básico que eu fiz, eu escolhi utilizar selects alinhados, que é como se eu tivesse criado uma view. Eu tenho este select interno, onde eu fiz os inner joins e apresentei todos os dados. No select de cima, eu expus quais são as colunas que estarão disponíveis para o meu usuário. Fazendo só isso é o suficiente? Vamos recarregar a tela. Sim, foi o suficiente. Por que, que foi o suficiente? Como que o nome das pessoas apareceu e o tipo de pagamento apareceu? Lembrando, nós já tínhamos colocado lá na grid, tanto os labels quanto os novos campos que nós gostaríamos que aparecessem. Então vamos dar uma olhada no nosso código. Está aqui, ó. temos o tgrid. Aqui embaixo nós informamos, olha, eu quero incluir a coluna... 10 tipos de pagamento, a descrição do tipo de pagamento e o nome da pessoa. Fazendo isso, apareceu aqui no sistema. Nosso próximo objetivo nessa tela é colocar um radio Button. Você nesse instante deve estar se perguntando por que raios você fez de baixo para cima e não de cima para baixo, como seria a ordem natural. A resposta é simples. Eu fiz isso de propósito, pegando dos mais simples ao mais complexo. E eu deixei do mais complexo ao mais simples para que no exercício você quebrasse a cabeça de como conseguir. Você lembra que foi dito para você, é exercício de programação orientada, a exemplo? Para conseguir colocar esses dois caras, o que, é que você tem que fazer? Pegar a aplicação de exemplo 1.0, ver como eu você faz implementa cada um desses. Na aplicação de exemplo 1.0, se eu clicar em Campos, Campo Rádio, eu tenho aqui a minha tela. Dentro da aplicação de exemplo 01, é só chegar nesse código. Esse aqui eu vou fazer com vocês pela última vez. Eu sei que dentro da aplicação de exemplo 01, app exemplo 1.0, dentro de fields, View fields as RadioField. Nós vamos ter o exemplo desse código. Então, vamos no VS Code, aplicação de exemplo 1.0, View fields as RadioField. Então, está aqui um código de exemplo de um RadioField ou de um Radio Button. Só copiar e colar e ajustar. Mais uma vez lembrando. Os exercícios deste curso, ao final deles, você vai obter a aplicação de exemplo 2.5. O gabarito de todos os exercícios está na aplicação de exemplo 2.5. Lembrando que a aplicação de exemplo 2.5 já está completa, já é o final. Eu criei aqui um Add Group Field, só para deixar o layout da tela mais bonitinho. Vamos ver como ficou. Opa, deu um erro. Por quê? Repare, quando eu copiei do gabarito, eu copiei esse método aqui. Esse método ainda não existe. Nesse instante eu vou comentar. Já voltamos a explicar. Eu quero só ver o grupo. Vou recarregar. Então tá aqui. Eu tenho um grupo chamado info complementar. E eu tenho data do pedido duas vezes. Isso ficou muito estranho. Vamos dar uma olhada no nosso código. Ah nós esquecemos de apagar o data do pedido. Não tem problema. Só apagar aqui em cima e pronto. Vocês lembram lá do MER que um tipo de pedido, ele depende de um metatipo, porque nós só temos uma tabela de tipo para todos os tipos existentes. Se nós tivermos 50 exemplos de tipo, dentro de metatipo, nós vamos ter 50 registros. E a tabela tipo vai estar ligada a 50 ou mais locais voltando ao código diante disso nós vamos criar um método select by meta onde nós vamos passar uma constante depois nós vamos incluir o campo rádio que tem o mesmo id da tabela tipo de pagamento e esse campo rádio recebe a variável lista de tipos. Essa variável lista de tipos é um array PHP que contém uma relação de chave-valor, onde eu tenho na chave o ID do tipo e no valor a descrição do tipo. Fazendo isso, o sistema vai conseguir criar o radio button numa boa. Mais uma vez, devido à mágica da edição, você não me viu fazendo uma série de etapas o que foi que eu fiz aqui eu criei o método select by meta dentro da classe de negócio esse método o que ele faz ele recebe um id de um tipo de meta tipo verifica se não está em branco se tiver em branco ele dá um exception do php dizendo que o meta tipo não foi informado depois ele recebe o metatipo, joga para dentro desse array, que vai na classe SELECT ALL. Repare, aqui eu estou dando, dizendo por onde que eu quero ordenar, e aqui é o parâmetro do RGrid, onde eu estou dizendo assim, olha, quando você encontrar o um metatipo, é esse cara aqui, e ele vai gerar o SQL para mim, vai fazer tudo e me dá o resultado pronto. Além disso, eu incluí Duas constantes no metatipo DAO, que é a constante produto e pagamento. Para que na hora que na tela selecionar, eu quero os tipos do metatipo pagamento. E aí ele vai me listar apenas aqueles tipos. Vamos dar uma olhada no resultado. Olha, funcionou. Incrível. Então aqui são os tipos de pagamento existentes. Vamos dar uma olhada na tabela de apoio. Eu tenho aqui ó, a tabela metatipo. Esses são os nossos metatipos. Telefone, endereço, produto e pagamento. Na tabela de tipo, eu tenho todos esses tipos e cada um com seu metatipo. Você deve estar achando muito estranho utilizar tipo e metatipo. Sim, é uma modelagem não trivial. A trivial é utilizar uma tabela de tipo para cada cada conjunto existente. Geralmente as pessoas teriam uma tabela de tipo de pagamento, uma tabela de tipo de endereço, uma de tipo de outra coisa. Utilizando meta tipo e tipo, nós teremos só duas tabelas, fica fácil gerenciar todos os tipos existentes no sistema. Só tem que se preocupar com a história do meta tipo. Então, aqui nós concluímos o uso do radio button. Nossa próxima tarefa é colocar o campo autocomplete. O que é um campo autocomplete? Lembra? Programação orientada a exemplos. Vamos buscar a aplicação de exemplo 01. Campos, texto, simples, desculpe, texto com funções autocompletar. A função autocompletar é basicamente você digitar alguma coisa e ele trazer os resultados. O primeiro exemplo, nós temos um autocomplete que, quando eu digitar a palavra serra, ele vai trazer tudo que inicia com serra. O segundo exemplo, ele vai trazer tudo que tem serra em qualquer posição, seja início, meio ou fim. Sua tarefa agora é selecionar qual dos dois casos melhor te atende, buscar no código do componente e implementar isto lá na tela do pedido mais uma vez a grande mágica da edição de texto fez com que você não me visse digitando todo o código mas esse código não é trivial ele merece um pouco de atenção e explicação vamos primeiro ver o resultado como eu já conheço a lista de pessoas cadastradas vamos testar com ana trouxe todas as anas vamos testar com a família medeiros Trouxe mais de um medeiros. Parece que o componente está funcionando perfeitamente. Vamos estudar um pouco do código. O AutoComplete é esta parte aqui. E ele sempre deve ficar depois da definição dos campos. Nós temos dois campos: nós temos o number field e o text field. O number field ele faz aparecer o ID da pessoa. Eu deixei proposital para que quando alguém completar um nome, apareça o ID ali e fique aparecendo o ID para ficar claro que a, aquela pessoa foi selecionada. Você pode retirar isso, você pode colocar com o campo Hidden Field, que é um campo oculto, a escolha é sua. Nós colocamos dentro de um grupo só para facilitar a visualização do usuário e ficar bonitinho. Não é obrigatório ficar dentro de um grupo. A obrigatoriedade é ele ficar depois da definição dos campos. O primeir, vamos dar uma olhada no construtor desse cara. Está aqui o construtor dele. O primeiro parâmetro, o nome do campo que irá receber o autocomplete, a tabela-alvo, campos de pesquisa e por aí segue. Você leia a documentação sozinho depois. Então nós temos aqui o campo da tela que vai receber o autocomplete. O nome da tabela. O autocompletar, ele depende de uma tabela ou view para funcionar. Logo, em algumas situações você vai precisar criar uma view para que funcione com autocomplete. O nome do campo de pesquisa na tabela. E os nomes dos campos que serão atualizados na tela. Sendo que o primeiro parâmetro é o nome do campo na tabela. E o segundo no formulário. Como aqui coincide quase tudo, não teve problema. Então, o campo id pessoa da tabela vai setar o valor id pessoa na tela. O campo nome na tabela vai setar o valor do campo nome pessoa na tela. Isso é muito importante. ok? Então, vamos dar uma olhada mais uma vez na tela. Parece que está tudo ok. Vamos fazer um teste de alteração. Quando eu clico em alterar, opa, o nome não apareceu. Vamos tentar alterar o segundo nome, também não apareceu. Por que a alteração não carrega o nome? Se você reparou, sempre que eu clico num botão, ele carrega forma de pagamento, data e o código do solicitante, mas ele não carrega o nome. Vamos clicar no João carregou o código 1, vamos clicar no Jocely, carregou o código 3. Então, parece que está funcionando, mas por que, que ele não funciona com o nome? Isso é algo que tem a ver com a tela e não necessariamente com o autocomplete. Vamos falar agora do MixUpdateField do grid. Olhando o código, está aqui o Mix Update Field. Lembrando que o Mix Update Field, ele faz uma relação entre o ID do código da tabela em banco com o ID do campo em tela. Através dessa relação, ele sabe onde carregar. Todas as ações que nós temos no GRID, elas sempre fazem a mesma coisa, sem exceção. Qualquer botão que eu clicar, não importa se são esses dois ou botões adicionados depois, eles vão pegar... Ele o MixUpdateField, setar o campo da tabela em um campo de tela. E além disso, vai dizer qual é a ação que eu cliquei. A ação que eu cliquei será tratada em um outro componente de tela, que é o switch de ações, que vai executar a ação chamando o método correto da classe de negócios. Vamos falar sobre o switch de ação depois, em outro momento, vamos focar nesse instante no mix update field. Então, o mix update field precisa saber que na hora que eu clicar em alterar, que o nome do João na grid tem que ir para esse campo da tela. Vamos olhar o código. O código, o ID do campo da tela chama nome pessoa. O nosso grid tem um nome pessoa também, só que o mix update field não tem um nome pessoa, ele tem o um ID pessoa, a data do pedido e a data do tipo de pagamento. Como resolver isso? É simples. Vou incluir mais uma linha, vou copiar o ID do campo da tabela, colar. Por acaso, o ID do campo de tela é igual ao ID do campo da tabela. Então, aqui o Mix Update field vai saber que esse campo da tabela terá que ser carregado nesse campo da tela. Dica! Se você não é muito versado em PHP, isso daqui é uma grande string onde ela foi quebrada utilizando esse ponto para concatenar cada uma das strings para facilitar a inclusão e a exclusão de elementos no Mix field. Lembrando, isso já foi feito automaticamente para você pelo sigen Vamos recarregar a tela e ver o que aconteceu. Aqui eu recarreguei a tela, cliquei no nome e agora o nome Francisco está aparecendo. Vamos testar com outro, a mesma coisa vale para o Jocely, e assim segue. Aparentemente, nosso formulário está completo. Vamos fazer o teste básico das funcionalidades do formulário. Primeiro teste, vamos cadastrar um pedido para alguma Ana. Aqui, ó, Ana Clara Reis, o método dela de pagamento foi Bitcoin, e a compra dela foi feita hoje, dia 9 de janeiro de 2019. Salvou. Opa, feito com sucesso. Vamos alterar. Não era Ana Reis. Vamos alterar para outra Ana. Ana Carolina Medeiros. Vamos salvar. Ana Carolina Medeiros, registro alterado com sucesso. Vamos agora buscar todo mundo que fez uma compra por Bitcoin. Opa, eu cliquei em crédito, mas está funcionando. Vamos testar agora por Bitcoin. Opa, também está funcionando. Que legal. Tá, nós testamos o incluir, o alterar, uma busca por forma de tipo de pagamento. Vamos ver se ele a busca por nome de pessoa está funcionando. Vamos buscar pela... Senhora Ana Carolina de Medeiros, buscar, está funcionando. E se eu buscar por data? Nós queremos tudo que foi comprado hoje, dia 9 de janeiro de 2019. Funcionou. Alerta, alerta. Nem sempre o Formidim funciona tão bem com o campo de data, principalmente se for o campo data hora. Isso exige um tratamento especial. Ainda não está tão automático assim no Formidim. Então, se você, sempre que você tiver campo data, hora, precisa de uma atenção especial. E o último teste que nós precisamos fazer nessa tela é a exclusão. Clicando em excluir, registro excluído com sucesso. Então, nosso, nossa tela está funcionando com tudo que desejamos. Beleza? Então, nós fechamos agora o exercício 41. Tinha esquecido de falar uma coisa com vocês. Bônus do exercício 41. Seu chefe chegou de última hora e disse assim, não quero mais um campo Radio Button, quero um campo Select Field. Como é que você resolve? Você vai no código. Eu já tinha deixado preparado aqui. O campo Radio Button e o Select Field eles são muito semelhantes. O que difere um do outro é basicamente a apresentação. Então, eu vou desmarcar. Vou comentar o RadioButton o radio button e vou descomentar aqui o select field. Repare. Eu vou deixar o label diferente de propósito. Os dois campos, eles têm o mesmo ID, uma label, os dois recebem uma lista de arrays, obviamente que eles têm parâmetros diferentes, mas a ideia básica é a mesma. Vamos dar uma olhada como ficou a tela. Olha, tá aqui o seu Select Field e se você buscar por todo mundo que fez pagamento de Bitcoin, nesse instante vai trazer ninguém. Lindo. Você publicou seu, sua tela e o pessoal do requisito disse, esquece a história de que era para ser Select Field, foi um erro de comunicação. Era para ter sido sim, Radio Button. Então você rapidamente troca de um componente para o outro, olha o resultado, e está funcionando. Lembrando, se você desejar as funções extras, tanto do radio Button quanto do Select Field, é a velha dica do Ctrl, clicar com o mouse para saber como o método funciona. Segurei o Ctrl, cliquei com o mouse, você vai ter uma documentação aqui dizendo cada um dos parâmetros, como eles funcionam, nem tudo do formidim está documentado, como eu falei, a documentação está em constante atualização, então, mantenha o seu base sempre atualizado e de preferência fora da sua aplicação. Você pode manter dentro da sua aplicação, não tem problema. O importante é, nunca barra jamais atualize o base colocando o seu código sem você buscar do GitHub. Se você quiser colocar o seu código, recomendo que você faça um fork no GitHub e por aí segue.